Olá pessoas, tudo bem com vocês? Esse é o canal Preto e Power, eu sou a Ana Carolina e hoje eu vim compartilhar com vocês uma super dica de hidratação caseira de maisena. E para essa receitinha, você vai precisar de uma panela que possa sair o fogo, e vai adicionar nela duas colheres de sopa de maisena ou amido de milho de qualquer marca e uma xícara de água. Você vai misturar bem esses dois ingredientes antes de acender o fogo para deixar a mistura bem homogênea. E quando já estiver bem misturadinho, você acende no fogo médio e continua mexendo para não empelotar. Do nada, essa mistura vira um mingauzinho, fica mais consistente. E quando chega nesse ponto, você já pode desligar. A minha ficou bem ralinha, mas depois que esfria um pouco, ele fica bem mais consistente. Então, você vai levar esse mingauzinho para outro recipiente. E vai adicionar uma máscara de sua preferência, eu estou usando essa escala óleo de coco E eu vou colocar 3 colheres, mas você põe a quantidade equivalente para a quantidade de cabelo que você tem E vou adicionar também uma colher de sopa de óleo de coco Mas você pode também usar qualquer óleo vegetal da sua preferência Depois é só mexer para ficar bem homogêneo e tá pronto Agora com o cabelo lavado Vamos aplicar essa misturinha Eu começo aplicando Primeiro no meu cabelo todo Porque eu acho que ajuda a deixar ele mais emoliente Então eu aplico assim bem geralzão E depois eu vou Dividindo para passar mexe a mexe Aí eu prendo o resto do meu cabelo E vou trabalhar melhor cada mecha. E o que eu faço é passar mais produto na mecha e vou fazendo esse movimento de desembaraçar com os dedos. Quando eu sinto que já tá desembaraçado, eu venho com a minha escovinha e vou desembaraçando com a escovinha. Aí quando eu sinto que eu já enluvei e já desembaracei o suficiente, eu faço twists e é isso. Esse processo eu vou fazendo no cabelo inteiro. E se você estiver gostando desse vídeo, aproveita e já clica no gostei. Se você for novo ou novo por aqui, já se inscreve no canal, tá bom? Agora eu vou falar um pouco sobre por que a Maisena. A Maisena é rica em vitaminas e minerais. Então ela ajuda a combater o ressecamento do nosso cabelo. Ajuda a recuperar o brilho e a diminuir o frizz. É uma hidratação que geralmente deixa o nosso cabelo com menos volume. E ela é super potente, então eu adoro. Então depois dessa canseira de aplicar mecha-mecha, eu coloco aquele boi velho saquinho plástico na cabeça. E eu gosto de usar também minha touca metalizada, então eu deixo agindo de 30 a 45 minutos e... Esse é o resultado do meu cabelo. Após o enxago, eu desfiz os twists para vocês verem melhor o resultado. E esse é o resultado final do meu cabelo, mas precisamente três dias depois. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de clicar no gostei, se inscrever no canal, ativar as notificações. Um beijo e até o próximo vídeo.